Olá pessoal, aqui é a professora Edivânia, vou ensinar para vocês hoje um jogo de origem africana vindo de Moçambique, que se chama labirinto. Aqui eu utilizei uma régua, tá? as canetas para marcar o labirinto. Estou utilizando como peças duas tampinhas. Vocês podem utilizar qualquer material para marcar como peça. Pode ser moeda, pode ser bolinha de papel pode ser brinquedo, qualquer objeto vocês podem utilizar para marcar a vez de cada jogador, tá? É, ele consiste em um labirinto, tá? Onde tem um corredor, e aí toda vez que as linhas se encontram, tem um ponto. E são esses pontos que vocês têm que alcançar para chegar no centro do labirinto. Quem chegar no centro do labirinto, vence o jogo, ok? Temos aqui os jogadores, tá? E aí, a ideia do jogo é a gente tirar joca e para avançar nas casas, ok? Tirei joca e pô aqui, a, o papel embrulha a pedra. Então, vou para a primeira casa aqui, ok? A tesoura corta o papel, vai junto para a primeira casa, tá? E aí, a gente vai jogando jockey pô e avançando nas casas, ok? A ideia do jogo é que você consiga avançar tirando o pô para chegar até o centro do labirinto, ok? Esse jogo ele pode ser construído é, no chão, riscado com giz, pode ser construído na terra, pode ser construído com fita, então a ideia do jogo é... A princípio é que vocês construam esse tabuleiro no chão, para vocês fazerem de forma física. E aí, tirar já o queimou com a pessoa, que você for jogar junto, tá? E avançar no tabuleiro. Caso não tenha essa possibilidade, você constrói ele é, no papelão, na madeira ou na folha de papel, ok? Dá para ser feito dessa forma ou dessa, qualquer possibilidade, ok? Então, construam o tabuleiro, adaptem as peças, tá? Ou brinquem no espaço maior e se divirtam bastante.